Não tem ninguém aí. Aham. Uhum. Que, que é isso? Tem aranha? Não. não. Oh, tem aranha, tá? Olha lá. Que susto, Thiago. Tinha uma aranha aí em cima, já saiu. Vê se não vai Pessoal, fique até no final. Que a gente vai. Falar onde a gente está, joga fora. Que sinistro, cara. Olha é isso? Te dá uma olhada aí, Tiago. Acho que o lugar é esse. Como a gente tá no meio do mato, olha como que fica. Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração. Hoje estamos aqui em um casarão, né Thaís? Uhum. Foi passado pra gente a localização desse casarão aqui, mandaram a foto pra gente e a gente conseguimos achar. Fica na beira de uma rodovia. E pelo que eu tô vendo, o mato tá tomando conta tá. disso aqui. Muita teia de aranha. Quem mandou para você foi até um amigo seu, né Tiago? um amigo meu, Luiz, lá de São Paulo. Ele veio passar as férias aqui em Santa Catarina. Nós estamos em Santa Catarina. E ele pegou e passou a localização aqui para mim. E ele falou para mim que essa casa aqui, esse casarão, era de um padre há muitos anos atrás. Já está abandonada há muitos, muitos anos atrás. E o local aqui era de um padre. E o padre faleceu aqui no local, Thaís. Foi, que foi o que foi falado pra ele também, né? Ele, ele não ele. sabe se é isso mesmo Ele que não aconteceu. sabe se é isso mesmo que aconteceu. Então a gente vai fazer a exploração aqui hoje, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver como que é o casarão. Porque a gente vai fazer uma investigação sobrenatural. Aqui nessa casa, né, Thaís? Uhum. De noite. Vamos passar nossos aparelhos. Vamos que A gente tá pensando pessoal. em ficar até um pouco mais tarde, né, Thiago? até mais ó. tarde. Porque é. o local é muito longe, galera. É. Muito longe. E a gente vai ficar até mais tarde aqui para tentar fazer uma investigação sobrenatural. Então, fica ligado no canal Tiago Furacão, o link tá na descrição, que a gente vai tentar fazer uma investigação sobrenatural aqui, né, Thaís? Agora a gente vai fazer a exploração, exploração. né, Tiago? Deixa muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora para mais exploração. Uhum. É isso. Aqui, pelo jeito, devia ser a garagem, né? Aham, uhum, eu acho que sim, Thiago. Pra quem não sabe, pessoal, a gente está de férias também aqui em Santa Catarina. Sim. Umas férias, mas a gente trabalha também, né, Thiago? É. Ó. E hoje a gente está conhecendo algumas lendas. Tem muita teia de aranha. Nossa, eu ter... Tem tomar cuidado. Deixa... Vamos até o final ali, deixa eu dar uma olhada eu... Ó, você tá vendo? Tem muita teia. Deixa eu pegar um cuidado de pão pra ver. Pegar um pau? Olha aí, ó. Não sei. Tem bastante aranha, a gente fica na beira de uma rodovia aqui. Vocês estão estando bastante barulho de carro. Tem que ficar na beira da rodovia. Só que... Tem muita aranha buscar em nós, Dá licença, deixa eu só passar aí. É. Deixa eu. O Thiago tem mais medo de aranha aqui. Só uma... O Thiago, e lá em cima pode ter gente também, cara. Por ser então, na beira da rodovia. Então Putinho, Lu ah, vou, vou um Pega meu cabelo, último. Ó, aqui deve ser uma sala, tá aí. Bem pequena, né, cara? A sala é bem pequena Mas é pela... Ah, que? Provavelmente eu deve morar sozinho, né? Então E aqui Não sei o que poderia ser outra sala Um quarto, um escritório, né? Um quarto, com uma janela lá atrás, né? O tomar é Tem esse vidro aí de trás. que tem gente aí, cara. Não sei. aqui era um banheiro. Certo, não né? a Aqui atrás, havia um tanque. Hã? Aqui era um tanque, ó. Isso aqui provavelmente era alguma... Era telha, né? Telha. Uma faixa era muito ruim. Vamos aqui. tentar subir lá? Vamos. Aqui era a cozinha, né? ó? a cozinha. Você pode ter que a cozinha, pessoal. Aqui deveria ser um banquinho, ali, ó. Deixa eu só ver aqui se não tem nada. Olha se tem. Ah, tem uma porta aqui, cara. Tem alguma vez embaixo? Tem. Tem algumas coisas aqui, olha. Uma janela. Estranho, né, cara? Você viu que o piso daqui é esses vermelhão, ó? Sim. Posso subir esse carro, ó. Cuidado com alguém aí. Hein? Barulho de carro, tá? Susto É carro mais tarde Fogo aqui, né? Susto, né? Uh -huh. Tem alguém aí? Tem alguém aí? É. Nossa, velho, que lugar estranho Aqui tem duas janelas. Que era quartzo, né? Eu acho que era, cara. É o mato que aí. Será que tinha mais coisa pra ir? O mato tomou conta que pegou hum, fogo? Tal. Será que ó, tinha alguma coisa ali? Tá vendo? Tô vendo. Será que a igreja era por aqui? Então, cara, não sei. Hein? Vamos ver outro e, geralmente casa de padre fica perto da igreja, né? Nessa... Ó, Parece que foi quebrada aí pra subir, hein? O hum. que você acha? Parece mesmo. Vamos né? ver o outro quarto aqui Nossa, cara Só que essa, pra ele ir no banheiro, ele tinha que descer a escada Descer tudo E a escada não é dentro da casa, é pro lado não, de fora, não né? Esforço. Ó, mas que eu for tá vendo? Eu acho que eu preciso subir aqui O que? É subir aonde? Ai, amor, cuidado Vou acompanhar a câmera aí? Pera aí galera, deixa eu só aguentar tá aqui Ó. Vou cuidar de cair Tá É mais ou menos isso aí galera Tem um negócio aqui, tem isso aqui ó Esse negócio de não sei o que que é Cuidado, hein, Thiago. Ah, Ele também carica. pegou fogo, ó. Tá vendo? Aham. Uh -huh. Que, que vela, tem vela, ó. Tem vela, Nossa, Thiago. Thiago, é. esse lugar tá sinistro, hein, cara? Tá sinistro. Mas é uma casada, né, velho? Olha, tá olha o tanto de janela que tem aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui fora. Vamos. Já tá escurecendo. Olha Oi, o aí, tanto cara. de aranha. Olha aqui. Acho que a câmera não tira essa lanterna. Não sei se dá para ver a é de aranha. Vou tentar entrar aqui, cara. Que lugar sinistro. Thiago, tá para você. Eu já tô com medo, tá? Esse, o lugar né? é sinistro, cara, eu já senti um arrepio, principalmente nessa parte de cima aqui. Dá de entrar na teia de olha. Pessoal, já tá escurecendo já, hein? A casa é essa, casa do padre que foi nos passado, né, Thaís? Uhum. A gente não sabe a história aqui do local certo, mas a gente vai ficar até mais tarde pra tentar fazer uma investigação. O local está quase escurecendo. A gente vai ver se consegue ficar pelo menos até umas 9 horas aqui, tá Thaís? Isso. Pra poder entrar e tentar fazer uma investigação, beleza? Uhum. Eu gosto de vir de madrugada, galera, pra fazer investigação. Mas como a gente está no local muito longe, a gente não vai conseguir ficar até de madrugada aqui. Mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma investigação. Sim, vamos passar o K2 e ver se a gente consegue alguma coisa. Fica ligado, então, no canal Thiago Furacão. O link tá na descrição. Fica ligado que em breve vai ser o vídeo da gente tentando fazer uma investigação sobrenatural aqui no local. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo. Se você não for inscrito, já corre, se inscreve, que tem vídeo todos os dias, só vídeo top, galera. E até a próxima. Tamo junto, é nóis, falou. Fui!